Fala galera, eu sou o Maicon Gomes, seja bem-vindo ao meu canal. Nos últimos vídeos aí, nas últimas semanas, eu postei dois vídeos sobre um trabalho que eu faço parte junto com Júlio Ramos, que é o um projeto chamado Aqueles Dois. E aí é importante estar mostrando um pouco do nosso trabalho, do que a gente está fazendo. Hoje a gente toca no Instituto Fênix, um projeto instrumental, onde a gente toca samba, chorinhos e alguns baiões e música autoral também. Vamos para o vídeo de hoje? A pedido de um inscrito do canal, Miguel Calmon, ele pediu para mostrar um pouco do arranjo aí da música que a gente postou do Wave, passar um pouco da ideia o que que eu usei para fazer esse arranjo, tentar esclarecer as coisas para todo mundo. Vamos embora! Ó, para esse arranjo e para todos os outros arranjos que eu faço, eu uso uma coisa chamada arpejo. O arpejo são as notas que formam o acorde. Todo mundo sabe disso. Quem não souber, comenta aí. Que eu posso fazer uma aula só sobre arpejos, mostrando as inversões, tudo mais, os baixos, como é que faz a inversão no baixo. Tá bom? Comenta aí. A música wave, ela começa em Ré menor. E ela tem essa coisa aqui, ó. Isso aqui, eu tô fazendo um arpejo de Ré menor. Ré menor com sétima. Aí arrasto ele um tom aqui, ó. Arrasto a forma toda, Aí ele faz esse som aqui, ó que também é dentro do arpejo de Ré menor com sétima. Ó. E aí volta. Beleza? Muito importante, antes de você tentar fazer é, o arranjo, tentar executar o arranjo, é muito importante que você estude os arpejos do acorde maior, maior com sétima maior, maior com sétima dominante, menor, menor com sétima, menor com sétima maior, quinta aumentada. Tá bom? É importante você estudar isso. Vamos lá. A música começa, ela vai para Ré com sétima maior. Tá vendo? Eu sempre uso a melodia dentro do arpejo. Eu faço a melodia e caio na nota no acorde que a música está pedindo. Aqui nesse caso, ré com sétima maior. O próximo arpejo, ó, ele vem para Isso aqui é um arpejo diminuto, ó. Bemol diminuto. E cai no arpejo de Lá menor também. Aqui na quinta casa. Ó. Ré com sétima maior. Si bemol diminuto. Lá menor. Preparação para Sol. Arpejo de Sol maior. Arpejo de Sol menor. Beijo de Si, Mi com sétima e nona, voltou para Ré menor. A grande sacada da, da parada é o seguinte: você pegar a melodia da música, você praticar a melodia da música, quais são os acordes que ela está pedindo e tentar encaixar essa melodia na ponta dos acordes que você vai fazer. Se eu vou fazer um Ré, eu vou tentar encaixar a melodia na ponta do Ré. Viu? Nessa parte que ele faz é... Eu tô usando a melodia na ponta do, do acorde de Sol. Viu? É isso, ó. Eu vou sempre pegar a melodia e encaixar ela na ponta do acorde que eu estou fazendo. Para isso é necessário estudar os arpejos: acordes maiores, menores, com sétima, diminuto, aumentado. Beleza? Então é isso aí. Comenta aí se você conseguiu pegar alguma coisa, se você ainda tem dúvida. E se inscreve no canal para quem não é inscrito aí. Valeu, até mais!